Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E como vocês podem perceber, hoje estou aqui com uma visita mais do que ilustre. Sabe, Otávio, quando você, não sei se você fez é, administração, matemática financeira, você provavelmente vai se deparar com o tal do Asaf Neto. Então aqui está, ao meu lado, a referência bibliográfica viva, professor Asaf que veio participar do canal hoje. Professor, fica à vontade para dar oi para pessoal, nós estamos aqui, nessa aqui. Oi, pessoal, é muito prazer estar aqui, estou muito feliz, principalmente do lado do Botão, no... Um clima bastante descontraído e quero passar para vocês algumas informações bastante importantes sobre o, o assunto das planilhas. Então é só aí, moçado. Então toca a vinheta que hoje nós vamos falar de sistema de amortização constante aqui, já fazendo um jabá. Um dos livros, quantos livros o senhor tem, professor? 23. Quantos? 23. Tem mais livro do que você tem de idade. Então toca a vinheta <risos> e eu Professor, primeiro, primeira coisa, né? É, só para a gente contextualizar, é, explica um pouquinho aí para o pessoal a teoria por trás do sistema de amortização constante, onde que ele é, é mais usual, se é no financiamento de um veículo, de uma casa, sei lá, o canal é seu, fica à vontade. Bom, nós temos diversos sistemas de amortizações. Sistema de amortizações são os procedimentos, os métodos, uma estrutura de como é que eu vou pagar uma dívida, geralmente de longo prazo. Então, são os sistemas que eu vou amortizar. Como que eu vou fazer isso? E esses sistemas são formados por prestações, por amortizações e por juros. São os, quatro, os três desembolsos que você tem. Os juros são os encargos que você paga da dívida. Então, conforme você vai tendo a sua dívida, vai pagando juros sobre ela. Quando você amortiza uma parte da dívida, o seu saldo devedor fica menor. Ele ficando menor, os seus juros irão incidir sobre este valor menor. Então, você vai ter juros periodicamente. amortização, na verdade, ele é devolução do principal, é pagamento do principal da dívida. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou amortizar a minha dívida. Na verdade, você estaria dizendo que vai pagar o saldo devedor, o capital principal da dívida. E prestação, não, a prestação é a soma das amortizações com a, os juros. Então, na prestação, você tem uma parcela do que você paga da prestação. Você comprou um carro, está pagando prestações mensais de R$ 1.500, por exemplo. Uma parte desses R$ 1.500, você está devolvendo o principal do financiamento. E a outra parte são os juros que são cobrados de você. Positivo. Vocês entenderam? Se não, presta atenção agora na construção da planilha, que eu vou fazer com com o nosso saudoso Asaf. E aí, talvez, as suas dúvidas sejam que Então, Casey, por favor. Então, primeiro, né, vou utilizar aqui, de exemplo, página 235 deste maravilhoso livro, Matemática Financeira, edição universitária. Inclusive, né, o está aqui na capa, bonitinho, coisa linda. Então, esse é sistema de amortização constante, ó, o exemplo está aqui. Nós vamos emprestar, professor, fazer um estudo de caso aqui, ó. Primeira coisa, né, o senhor falou que é sistema de amortização porque você pegou um dinheiro emprestado. Seja para pagar um carro, uma dívida, algum apartamento, 306. que for. Então, vamos supor, né? Então, vamos colocar aqui na célula A1. Nós vamos pegar aqui, ó, o valor do empréstimo. Podemos fazer com 100 pau... Empréstimo. Podemos fazer com 100 pau, professor? Isso. 100 mil uhum. reais? 100 mil. Então tá aqui, ó. 100 mil reais, foi isso que eu emprestei, estamos ali na célula B2. E aí quando você empresta o um dinheiro, você precisa saber por quanto tempo Mas você vai vou pagar. Vou pagar. Então, como está lá no livro, eu vou pagar aqui num prazo de 5 anos, ok? Perfeito. Só que este empréstimo aqui, nesta modalidade, os pagamentos eles não são mensais, eles são semestrais. Ele pode ser mensal, semestral, anual, depende do tipo de... Se for um crédito ao consumidor, você está comprando um bem de consumo, geralmente os pagamentos são mensais. Crédito ao consumidor, você faz assim, se eu for comprar um carro? Comprar um carro, comprar um eletrodoméstico, comprar um computador. Não. Se você for financiar a sua casa, por exemplo, <risos> isso, esses pagamentos são mensais. E se eu for pagar um semestral, o senhor tem algum exemplo aí de cabeça ou não? Se você for pagar um semestral, é, normalmente isso é vinculado a empresas, a pessoas jurídicas que fazem captações através de emissão de títulos. Vou explicar melhor. A empresa precisa de recursos e ela emite um título de dívida. E alguém compra esse título na expectativa de ter um ganho, de ter um ganho de juros da aplicação. Quer ver um exemplo mais marcante? É um títulos públicos. Tem muitos títulos públicos que pagam juros todo semestre. Muito bom. Então nesse caso aqui, só para a gente ficar igual exemplo, e eu não me pipinar no desenvolvimento. Da planilha, eu vou fazer que são prestações semestrais. Tudo bem, professor? Perfeito. Prestações daqui, ó, semestre. Então vamos lá, vamos supor como é semestre, então eu tenho quantos pagamentos durante o ano, Otávio? Dois. dois. Semestre, senão seria bimestre. Isso aí é para ver se você tá acordado essas zona. Beleza? Então quantas prestações eu vou ter no total, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, número de prestações. Então, basicamente, professor, quantas prestações? Se eu tenho cinco anos e vou pagar a cada dois anos, basta eu multiplicar quem? O cinco, né, que está aqui na célula B2, pelo dois, que está na célula. B3, então no total aí eu tenho 10, 10, prestações. 10 prestações, beleza? E aí eu tenho que aplicar uma taxa de juros em cima desse valor, porque ninguém presta dinheiro de graça, Perfeito. certo? Então a taxa de juros que a gente tinha aqui, ó, taxa de juros nós temos aqui, percentual ao ano o senhor colocou aqui 30% ao ano ave maria. Ah, foi a época, né? É, mas isso é bom, é ruim? É péssimo, né? Hoje não, não há a mínima condição de você hoje se financiar 30% de juros ao ano. Uma taxa selic, uma taxa básica da economia, está 6,5% ao ano. Quer dizer, hoje para bens de consumo, para você financiar um carro, financiar um bem de consumo, isso deve estar na faixa de 12% a 14% ao ano, ao máximo. Só para ter uma base, cartão de crédito está quanto ao ano? Bom, cartão de crédito e cheque especial são, são taxas mirabolantes, está 300%, 400%. 400, 500% de juros ao ano. Aí, tá Como é que você faz quando você não quer o cliente? Você eleva a taxa de juros, que eu mando você embora cobrando 400, 500% de juros ao ano. A inadimplência está muito alta e a melhor maneira de eu eliminar essa inadimplência, mandar você embora dessa modalidade de empréstimo, é exatamente isso. Ou seja, eu não quero te emprestar dinheiro, só que você for emprestar, você vai levar Paga uma trulha. É seu cheque especial vai pagar quanto? Por exemplo, 10% ao mês, 12% ao mês. São taxas absolutamente fora de propósito e se você contar isso para alguém que vive num país sério, não vai acreditar nunca. O senhor tem uma base de comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, tem cheque especial quanto que é os juros ou não? Não, os cheques, os financiamentos de lá são, eles, para pessoas físicas de bens de consumo, eles não chegam a 10% ao ano, ao ano. 8, 9% ao ano Aqui é o mês Às Isso. vezes é um pouco menos de mês né? Às vezes dá menos do que o um mês Porque o cheque especial aqui é acima de 10% A maioria dos bancos Puta que pariu. Mas vamos lá. Então, beleza. Isso aí está ao ano. Só que como eu vou fazer, né? Um sistema de prestação por semestre, eu tenho que transformar essa taxa de juros a nível é. semestral, certo? É, esse começa o primeiro Toma. grande problema que eu não tenho, não existe uma lei, uma regulamentação que obriga que, que, esta, que esse rateio de uma taxa de um período maior para um período menor, por exemplo, taxa ao ano, como é que eu classifico ela ao semestre, ela seja feita desta ou daquela forma? Você tem que descobrir isto. Em geral, o mais usual, não é, não, eu diria mais usual, é que esta taxa seja uma taxa efetiva. Se ela for uma taxa efetiva, você deve descapitalizar esta taxa. Ratear essa taxa de um ano ao semestre pela exponenciação e radiciação, ou seja, extraindo a raiz quadrada. Porque no ano tenho dois semestres. Se fosse ao mês, eu seria 12 períodos. Então, eu extrairia a raiz 12. Agora, se essa taxa ela for linear, então aí você pode dividir por 12. Ficaria bem mais simples. Você pega 30% de juros e divide por 12, você vai pagar 2,5% de juro ao mês. Agora, se for efetiva, que eu tiro a raiz, vai ser menor do que 2,5% ao mês. Você depende do tipo de negócio que você você estiver fazendo. Você tem que descobrir sempre como é que é feito esse rateio. Repito que, em geral, esta taxa, ela é efetiva. Mas, muitas vezes, você pode encontrar uma, uma operação ou uma instituição que está calculando isso como se fosse proporcional. Muito bom. Então, no nosso caso aqui, é essa questão da raiz que o senhor falou, nós vamos levar a 1 sobre 2, que dá mais ou menos a mesma coisa. É, certo? Raiz, a raiz, exponência. Raiz, então, é nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, tá, moçada? Então, ali na célula B6 onde nós estamos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar isso da que eu coloquei em valor é, não decimal, em valor decimal. Então, eu vou pegar o B5, que é os 30%, e vou dividir por 100. No nosso caso aqui, está 30% direto, porque eu já deixei pré-formatada a célula. Ok, Otávio? Então, eu vou fazer o ó. Como eu tô falando de juros, eu vou acrescentar 30%, eu tenho que fazer 1 um mais a taxa de juros. Então, isso daqui vai dar os 130%. Então, essa questão que o nosso que o professor conversou da erradicação, esse é o termo? Correto é radiciação. Radiciação, olha só como eu estou sabendo legal, né, Otávio? Então você tem que fazer o quê? Ou você pode fazer a radiciação ou você pode levar ao exponencial. No nosso caso, como eu tenho, né, então dois semestres, um num ano, então eu vou pegar um, um e vou dividir por dois. Se fosse mensal, ia ser o quê? Um por doze. Exatamente. É isso? Beleza? Entendeu o conceito? Se fosse trimestre, quantos trimestres um por nós temos? Quatro. Um por quatro e assim por diante. Então esse um dividido por dois que eu vou colocar é, aqui é justamente por isso, como nós temos dois semestres. Ao ano. Entendeu, meu caro Otávio? Se você entendeu, então tá tranquilo que você não manja nada que nenhum, beleza? Então vou pegar isso aqui, ó, e vou elevar. Como é que a gente eleva, né, dentro do Excel? Você tem que colocar aquele ali, o sinalzinho do circunflexo, para que isso. Cepelzinho. Isso, o chapéuzinho para que ele entenda. Então, beleza, eu vou colocar aqui e dar o Enter. Então, 114,02%. Só que, então, como eu tenho que subtrair 1 um de tudo isso daqui, é como se a taxa, menos 1, eu tivesse uma taxa de juros ao semestre de 14,02% ao ano. Perfeito. Certo, meu caro professor? Então, beleza, taxa de juros foi resolvida. E aí, nós temos uma possibilidade também, meu caro Otávio, que é o quê? É a carência, certo, professor? Algumas Perfeito. dívidas são negociadas. Então, se o senhor puder comentar. Carência sempre será... Ah, você postergar o pagamento do principal da dívida, da amortização. Este é o conceito de carência. Então eu vou te dar três meses de carência. Então eu vou fazer o primeiro pagamento somente após três meses. Durante a carência, você pode ou não pagar juros. Depende das condições do contrato que você está fazendo. Nesses três meses, eu não vou pagar juro tá ótimo. Então, não vai pagar juros. E se tem carência, carência é o principal. Então, eu vou pagar o, o juro. Eu, que eu não paguei do principal, somente após três meses, durante a carência. Posso pagar juros? Também existe a modalidade, que você só não paga o principal, mas vai pagando periodicamente os juros. Então, muito bom. Na prática, o que é isso? Você vai montar uma empresa, você emprestou o dinheiro, só que você fala assim pro banco, Ó, eu só vou conseguir girar dinheiro de fluxo daqui seis meses se você conseguir pegar um prazo de carência. Perfeito. Para começar a pagar a dívida lá para frente, esse é o esquema. Certo, meu caro? Então, agora, moçada, eu vou montar o fluxo da dívida aqui. Então, primeira coisa que nós temos que colocar, né? É o período. Período, começando aqui no ano 0, 1 um, e assim por diante. Então, nesse caso, eu tenho aí cinco anos ou dez... É, o, períodos o, o período de, pagamento. de pagamento. Eu vou montar um fluxo de 10. É isso, você pode, a planilha é sua, você faz o que você quiser. No nosso caso, como eu vou jogar uma simulação de carência para frente, eu já vou colocar esse período aqui ó, um pouco para frente. Então, eu vou arrastar isso aqui até o número de tá aqui, 30. Então, vamos supor que eu posso pegar isso para pagar em 30 prestações, até 30 prestações, ok? Dentro do nosso fluxo ainda, qual que é a próxima coisa que nós temos que calcular? É a amortização que o professor colocou no início da explicação. Se eu quiser fazer um remember, o que é Amortização. Amortização é o pagamento do principal. Então, você vai pagar em 10 prestações isto? Então, se o sistema de amortização constante, o nome já diz isso, que o principal vai ser pago em valores absolutamente iguais no final de cada período. Se são 10 períodos, seria 100 mil dividido por 10. Então, você teria amortizações de 10 mil reais por período. No caso, o período é um semestre. Então, vamos lá. O valor de empréstimo que está na célula B1 sempre vai ser ele, certo? Então, vou fixar esta célula e divido pelo número de prestações que eu vou ter, beleza? Esse então vai ser a, também dividido aqui, esse aqui vai ser a parcela. Então o cara vai pagar cada parcela de amortização é 10 pau. Só que aí vem um lance, tá moçada? Como eu tenho a possibilidade aí no meu modelinho de ter carência ou não, eu vou criar uma regrinha pra quê? Que se tiver carência jogar essa amortização pra frente. Então como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? Antes de todo este cálculo da amortização eu vou abrir um C, certo meu caro Otávio? E aí eu vou fazer o meu teste teste lógico que daí eu tenho dois testes primeiro né relacionando a carência com o meu período que eu estou então ó lá se e o meu período que está aqui na célula a 10 ou a 11 o que for ele for maior que o meu período de carência e fixo porque eu vou sempre considerar isso aí e o meu período que está aqui na célula a 10 for menor opa menor ou igual estou com uma cola aqui também tá menor ou igual o que o que que é o b4 o número de prestações mais o período de carência. Ou seja, com essa lógica do E, eu estou restringindo o período do meu fluxo. Então, se isso daqui for verdadeiro, então o que, que vai acontecer? Ele vai calcular então ele vai calcular a minha amortização. Se isto não for verdadeiro, ele vai dar zero e eu fecho a minha função C. Agora que vem o medo, vamos dar um Enter e dar OK. Por que, que deu zero? Porque eu estou no período zero. Se eu abaixar isso aqui para frente, ó, vamos jogar para lá. Olha lá que legal. Né? Amortização, período 1, um, tem 2, 3, até a parcela número 10, já que eu vou pagar a ideia. Vamos supor agora, professor, que eu vou ter uma carência de 4 prestações? Olha o que, que vai acontecer com o meu fluxo de amortização. Pum ele joga para frente Exatamente. e começa a pagar a partir do mês 5. E se ele começou na parcela 5, me desculpe, isso, esse fluxo vai até o 14. Exatamente. Então, esse CE, né, em relação ao período de carência amortização, é basicamente para deslocar a minha amortização ao longo do meu fluxo, ao longo do tempo. E aí, se você tiver juros em cima da amortização, e aí depois você faz as tá devidas correlações. Beleza? Então, vou voltar lá na carência zero. Depois, nós vamos colocar o é O saldo devedor. Porque a amortização, você vai pagando em cima do saldo. Então, saldo devedor. Temos aqui. Qual que é o saldo devedor no ano zero ou na prestação zero, Otávio? Você emprestou 100 mil no zero, você está devendo quanto? 100 mil. Então, aqui vai basicamente o valor da célula B1, beleza? tá aqui. Qual que a partir da primeira prestação, o que, que tem? É o quanto você tinha inicialmente menos o valor da prestação que você pagou. Ou seja, a partir do segundo, já que você amortizou 10 conto, você tem que pagar ainda 90 mil. Então, agora eu pego e arrasto isso para baixo. Olha lá que maravilha. Esse vai ser o fluxo de amortização. Então, como o professor falou, como eu tenho um sistema de amortização constante, então saque não é serviço de atendimento ao consumidor, né? é serviço de amortização constante, a minha dívida ela vai caindo de forma linear 10 pau por mês. Aí ah, se eu te emprestei 250? Aí você põe 250 ali e vê o que acontece. A planilha é sua, depois eu falo o que você quiser. Beleza? Mas aí nós temos só a amortização e só o devedor. Só que ninguém, como eu disse, empresta dinheiro de graça. É, de graça. E aí nós temos que calcular quem? O Juro. juros. E o juros ele começa a ser calculado a partir do desculpe do segundo período, Isso, certo? No final do exatamente. E como ele, é que é o cálculo juros no final do primeiro período? Exatamente. Você paga o juros no final do período. Então eu Isso. pego quanto eu estava devendo Anterior. inicialmente e multiplico por pela minha Anterior. taxa pela de taxa. juros. 14 zero e fixo isso aí, né, moçada? Porque a taxa de juros ela vai ser constante. Então vem aqui, dou um F4, ó lá, colocou o cifrão antes e depois da linha da coluna. Então, olha que maravilha, né? Nessa primeira parcela eu vou pagar 14 pau de juros considerando a taxa que a gente colocou ali. Perfeito. É isso mesmo? Olha que barato, Otávio. Você emprestou 100 só na primeira, você pagou 14. E aí, o que, que você pode fazer, moçada? É só você arrastar isso para baixo, que ele vai dar aí quanto que foi calculado de juros por mês. Então, o que acontece? É, como a sua dívida vem diminuindo, consequentemente, os seus juros também... Isso é, é muito importante essa sua observação. Você observa que você vai pagando cada vez menos juros, porque você está amortizando o principal da dívida. Seu saldo devedor é decrescente e os juros incidem sobre valores cada vez menores. Então, isto é exatamente a parte mais importante de se entender de uma planilha financeira. Não há juros sobre juros que não, senham, que não tenham sido pagos. Os juros nesse tipo de planilha, eles são decrescentes porque o saldo devedor é decrescente. E eu pago juros somente sobre o valor que eu fiquei devendo. Então, isso é importante que fique bem claro para todos aí dentro. E só mostrando, pelo menos eu tenho um apartamento financiado e foi nesse esquema de é, amortização constante. constante. A parcela ela vem diminuindo pouquinho durante o mês, mas por quê? Porque eu estou pagando e está descontando é, o valor que eu devo. Você tá, ela está diminuindo porque... Os seus juros estão diminuindo. Você está pagando sempre o mesmo principal. A redução porque a re, é porque ocorre pela redução dos juros. Entendeu, seu Tá? Só que beleza, então não confunda agora amortização com prestação, porque a prestação é a soma da amortização mais, mais os, os juros. juros. É o boletão que vem a, então, a Prestação incorpora o principal que você está pagando, que é a amortização, mais o, os juros incidentes sobre o saldo devedor. Então, beleza. Então, agora a conta é muito tranquila. Basta somar então a amortização mais os juros, que você vai ter aí o valor de prestação. Então a primeira prestação do seu empréstimo, considerando esses casos, vai ser aqui de 24 mil reais, é, beleza? É, Se você arrastar isso aqui, olha lá que maravilha, Otávio. Então é um valor que vem é, decrescendo, né? Começa com 20, 24 pau, 22 e assim por diante. Então, olha que maravilha, né? A diferença da última para a primeira é praticamente a metade do valor é, da parcela. É, menos da metade até. Tá. Então, isso é que é por causa dos juros. Então, lá embaixo, se a gente notar, né? Ainda tem uma questão do total. total. Vamos somar quanto que vai ficar essa brincadeira aqui. Né? Então, a prestação no total, somatória do intervalo que está acima, no total, se você respeitar essas condições, você vai pagar desse empréstimo 177 mil. reais. Isso. Perfeito. Exato, professor. Perfeito. Então, moçada, esse é o esquema. Como o professor colocou, se você analisar aqui no livro dele, vamos lá, página 235, 235 está aqui. Este exemplo foi exatamente para... Cadê aqui o desgraça? Foi exatamente para o sistema de amortização constante, sem carência e com carência. É possível ainda você fazer, ó, saque com carência e pagamento dos juros. Isso. E saque com carência e capitalização dos juros e juros capitalizados acre acrescidos de saldo devedor. Ave Maria. Tá. Só o fumo é maior nesse caso aqui. É. Né? Então tá bom. Aí depende de... Do critério que o banco utiliza. Normalmente, normalmente é mais usado na prática o saque e quando existe carência, normalmente os juros são pagos na carência. Mas isso não é uma regra geral. Então, beleza. O que, que é legal? Se você colocar ali ó, 5 de carência, o fluxo ele desloca para baixo. Então, olha aqui: ó, os juros eles são calculados nesse período de carência. Então, assim, ter carência, a sua dívida, consequentemente, ela vai aumentar o valor Nossa. pago. Só deixa eu fazer uma simulaçãozinha muito rápida rápido aqui, moçada, onde a gente pode usar aí a tabela de dados. Então vamos supor aqui em cima, ó, que eu tenho período de carência, ó. Um, dois, três, quatro vou colocar cinco prestações. E aqui embaixo o que, que nós vamos depor, professor? Prazo de pagamento? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então lembre-se bem, aqui em cima eu vou colocar a carência e aqui é o prazo emprestando o mesmo sem pau. E eu quero saber o quanto que eu... vai ficar o valor da minha dívida. Então notem que eu tenho ali valores de entrada e no cruzamento das duas eu vou colocar aqui o valor de saída. Então este recurso a gente já trabalhou aqui no canal, se chama tabela de dados. Então se eu selecionar agora como um todo, ó, dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Quem que está variando numa mesma linha, Otávio? Os valores que eu vou atribuir à minha informação de carência. Então, eu vou vir aqui no modelo, ó, carência. E quem que está variando na mesma, numa mesma coluna, são os valores que eu vou atribuir ao prazo do empréstimo. Então, eu vou selecionar aqui o 5 e vou dar um ok. Olha lá que maravilha, né? Então, esses são os valores calculados para o meu empréstimo nesses anos. Ou seja, né? Quanto maior o prazo e maior a carência, maior é o valor que você vai pagar. Você vai ficar mais tempo devendo e sobre o que você deve durante mais tempo, incidem em juros. Isso é lógico aí dentro dos números. O que, que é legal, se você mexer em qualquer coisa, e se a taxa de juros não for mais 30, for mais 15, pum, automaticamente todos os cálculos. A redução ela é significativa. Vai lá. Beleza. Ela é significativa a redução. Por isso que quando se mexe nos juros, eles afetam sensivelmente todos os agentes, todos os custos, empréstimos e aplicações. Beleza, moçada? Mais alguma coisa, professor? Não, poder excelente encerrar? Então é isso, moçada. Eu agradeço a presença do professor Assaf. Na verdade, ele não vai embora. Nós né? vamos tentar gravar mais dois vídeos hoje que vão sair daqui a pouco. Beleza, professor? Então, até o próximo. O senhor quer dar algum recado? Não, eu fico contente de ter a oportunidade de passar esses conhecimentos. Porque o grande problema do mercado brasileiro é a falta de conhecimento das pessoas ao pedir dinheiro emprestado. Eles não têm ideia como esses valores são calculados, não têm ideia do impacto do juros sobre os, as suas dívidas, sobre o que você deve, sobre os valores a pagar. É importante que todos nós saibamos, entendemos, saibamos calcular todas essas, dizer, essas, essas artimanhas, essas técnicas financeiras de mercado. Prova disso, né professor? É o alto índice de inadimplência é. que nós temos no é. mercado e o nego está devendo até as cuecas. E prova disso são inúmeras uh, decisões bastante equivocadas de empréstimos que foram feitas isso é assunto pro próximo vídeo Corta e vambora, um abraço pessoal